Olá, o tema de hoje é carreira profissional. Como enfrentar os desafios e fazer diferença no mercado de trabalho cada vez mais competitivo? Sobre esse assunto nós vamos falar com a psicóloga, mestre em estudos de cultura contemporânea, Anne Rodrigues. Obrigada pela participação. Obrigada aqui. pelo convite. Já falando sobre carreira profissional, é essencial para o trabalhador, mas tem muita gente preocupada com a questão da falta de trabalho. Como lidar com esse medo? A questão da falta de trabalho, ela tem a ver também com o momento que estamos enfrentando, né? Então, querendo ou não, o país está num momento de crise, a gente está tentando é, arrumar algumas coisas para que a oferta de é, empregos aumente. Mas é, é um processo demorado, né? E eu acabo vendo também o povo brasileiro como um povo que consegue lidar muito bem com as adversidades em relação a praticamente tudo por ser um povo muito batalhador, por correr atrás o tempo todo para não passar tantas dificuldades como é, costuma passar quando a gente está desempregado, né? Então nós vemos é, agora um crescente aumento da, da busca pela autonomia no mercado, né? Pessoas que é, não conseguem empregos é, com a carteira assinada, estão buscando novas formas de se recolocar no mercado de trabalho, como profissionais autônomos, descobrindo novas carreiras e tudo mais. É, mas, basicamente, é, não deixando de tentar, na verdade, né? Agora, quem não consegue tentar? Quem se paralisa com medo? Qual é a orientação? Então, a questão do medo é bastante complexa, né? Porque hoje a maioria das pessoas, elas acabam escolhendo certos tipos de profissão não por gostarem ou não das profissões, mas porque é, são profissões que são vistas como profissões que trazem certo tipo de status, né? Então começa muito por uma influência social de que tipo de profissão de buscar, para que lado ir, para que lado seguir, é, como fazer, o que fazer, a própria busca na hora do Enem, por exemplo, acaba indo por uma perspectiva é, muitas vezes não pelo que a pessoa gosta, mas porque pelo que a família influencia. Então a gente sempre vê muita concorrência em cursos como medicina, direito, é, nas engenharias e tudo mais, acho que justamente por conta disso, né? É, mas essa questão de lidar com esse medo de entrar no mercado de trabalho, acho que a pessoa primeiro precisa talvez trabalhar ela própria e se sentindo bem consigo próprio, é conseguir dar esse primeiro passo, de tentar mudar a carreira ou de tentar até fazer um currículo, né? Fazer um currículo é uma coisa, às vezes, que é, as pessoas acabam achando tão complexas. Que forma que meu currículo vai destacar no meio da multidão, né? É, qual organização visual esse currículo tem que ter? Que cursos eu preciso ter para buscar emprego em algumas áreas? A gente vê, por exemplo, pessoas que saem do ensino médio e precisam se colocar dentro do mercado de trabalho e existem tantas profissões que, ou tantas empresas que ofertam cargos, mas sempre é, pedindo experiência, experiência e tudo mais, acho que uma maneira importante talvez de driblar isso seria buscar algumas vagas relacionadas a estágio, que são vagas para aprendizado, né, é, ou mesmo tentar fazer cursos, Existem hoje várias formas, várias formas de você ter acesso a certo tipo de comunicação. Existem cursos que estão disponíveis, que são gratuitos, existem cursos que estão no próprio YouTube, por exemplo, que a pessoa pode assistir sobre como dar uma entrevista, sobre como organizar um currículo, sobre até mesmo é, cursos profissionalizantes é, à distância, que a pessoa pode fazer, que vão auxiliar a implementar esse currículo e talvez esse medo acabe... Diminuindo nessa né? ansiedade por estar procurando emprego, acabe diminuindo de alguma forma. Agora, todas essas dicas apontam que é possível transformar momentos ruins, momentos desafiadores, em sucesso profissional. É possível? Possível é, né? Aí está a importância do tentar. Se você desistir, nada vai mudar. Vai continuar naquele, é, naquele ponto é, que você não vai se mover nem para frente nem para trás, né? E aí acaba vindo a questão do desespero, acho que aquele momento que você é, desiste de tudo, que tudo acaba ficando desesperador. Então assim, primeiro, realocação profissional parte também do, do intuito de sempre buscar estudar, buscar novos conhecimentos. Eu acho que a primeira base de tudo é não parar de estudar, não parar de se profissionalizar. Então, assim, tá sempre buscando fazer um curso, tá sempre buscando é, ler um livro. Pode ser um livro que não tem nada a ver com o tema de trabalho, mas estimula a intelectualidade. E a partir do momento que você não deixa o seu cérebro parar, você vai, de fato, tendo um gás para buscar as coisas, para ir atrás de tudo, para, é, sei lá, buscar novos caminhos e novas inserções no, no mercado de trabalho, né? Então, assim, é um momento até às vezes para a gente repensar a carreira profissional. Então, será que eu escolhi a profissão correta? Será que eu me sinto feliz nessa profissão? Então, existem várias pessoas nesse momento, desses momentos de crise, que elas buscam às vezes fazer outras faculdades, mudar totalmente a carreira. Existem pessoas que passam o tempo todo dentro de é, organizações de corporações é, e, do nada, resolvem sair dessas corporações e começar novos negócios, empreenderem novas estruturas de mercado. É, existem pessoas que trabalham o tempo todo de terno e gravata e, de repente, preferem ir para um trabalho mais informal porque não se veem fazendo aquilo ao longo da vida toda. Até porque essa questão de profissão, de... É, de escolha profissional, na verdade, ela é algo que não é limitado para o resto da vida. Então, se a gente parar para pensar, a gente tem o nosso início de vida, a juventude, o momento que nós nos tornamos mais maduros e na própria velhice. Nesse processo, é extremamente natural que a gente se recoloque no mercado pelo menos umas três vezes ou que repense a nossa profissão ao longo da nossa vida pelo menos umas três ou quatro vezes mudando inclusive a nossa perspectiva profissional ou até nossas carreiras, de fato. Nesse sentido, as oportunidades elas não são iguais para todos. Tem muitos profissionais como você mesmo disse, que estão numa atividade que foram ou influenciadas ou não têm dom para isso. Qual é a orientação? É hora de seguir um novo rumo ou aprender a lidar nesse campo? Eu acho que isso vai muito de como está a situação do sujeito, né? Porque falar de recolocação também nesse sentido, a gente precisa pensar também na condição financeira da pessoa. Muitas pessoas sentem muita vontade de mudar de ramo, mudar de área, mas elas ficam com receio por conta da questão da estabilidade financeira, ficam com receio por conta... É de não conseguir emprego nessa nova área. Então, são questões é, muito pessoais de cada um, de como é, eu vou, é assim, vale a pena para mim insistir nessa carreira que eu não estou gostando, mas que me dá ganhos e que é, permite a minha estabilidade na minha vida, bem como minha carreira. Eu penso que a questão de um trabalho também desmotivador, ele é adoecedor. A gente tem um crescente número de pessoas que mais e mais acabam buscando é, ajuda ou auxílio psicológico porque estão passando por crises no contexto do trabalho. Mas também não vem, em muitos casos, outra saída por conta da questão da estabilidade financeira. Então vem a questão do adoecimento psíquico, a depressão, ansiedade, da síndrome de burnout, que é quando a pessoa chega na, na perspectiva do esgotamento real é, relacionado ao trabalho e aí ela já dá aquela estagnada que ela não consegue fazer nada porque ela de fato está adoecida e ela precisa às vezes repensar tudo, repensar o modo de trabalho dela por conta desse adoecimento que o trabalho pode provocar. E aí, às vezes, quando ela chega nesse limite, que ela fala, não, aquilo para mim já deu. Independente dos ganhos financeiros, eu preciso, talvez, buscar uma nova carreira ou buscar uma realocação no mercado que me traga mais prazer. Agora, para o trabalhador que já faz o que gosta, é desafio também se manter Com nesse certeza. mercado competitivo. Com certeza. Por isso que a é dica de nunca deixar de... de de estudar, investir também nas relações interpessoais, porque trabalho tem muita relação também com networking, com a rede que a gente produz ao longo das nossas carreiras. Então aquele profissional que muitas vezes acaba se distanciando de todo mundo ou acaba fazendo seu trabalho de forma isolada, ele acaba às vezes não construindo essa rede que é necessária para as pessoas saberem que ele está ali fazendo aquela coisa que ele está fazendo ou que ele é o diferencial. Então, assim, investir bastante nessa questão desses relacionamentos interpessoais. Para encerrar, como lidar com as cobranças que a própria profissão, o mercado de trabalho exige tanto do trabalhador? Essa parte é muito complexa, né? assim não puxando sardinha para minha área, mas assim, a psicologia ela tá muito mais relacionada à saúde mental do que à doença. Então, assim, é fazer terapia, ela ajuda no autoconhecimento e também a buscar e compreender os nossos limites. Então, é, buscar ajuda profissional às vezes para ter aquele momento de descarrego, para ter aquele momento seu. É, seria muito interessante também, né? É, não deixar de estudar, não deixar de buscar sempre as novas coisas que estão relacionadas à sua área, é, cursos novos, inovação de mercado, perspectivas tecnológicas também. É, não esquecer também da que, dos momentos de diversão, porque muitas vezes a gente foca tanto no trabalho e conecta a nossa vida tanto ao trabalho que a gente acaba esquecendo da nossa vida pessoal. E a nossa vida pessoal acaba virando o trabalho. Então, família acaba ficando de lado, lazer acaba ficando de lado. Então, assim, acho que planejamento e montar uma agenda onde pelo menos uma vez semana, na semana você tem um momento que seja seu. Aquele momento de relaxar, talvez esquecer que trabalho exista. E acabar é, tendo esses pontos, esses momentos de relaxamento para que no dia seguinte você volte para esse trabalho renovado e que independente dessas cobranças, né? É, essas cobranças não, af, não passem a afetar tanto a sua vida, o seu cotidiano, a sua forma de existir de fato, né? Então é, essa eu acho, eu acho que é uma coisa muito importante, uma dica muito importante. Outra coisa também é tentar rever Dentro dessa empresa ou dentro desse local de trabalho, de que forma as relações nessa empresa estão acontecendo. Ou como é, os colaboradores, é, o empregador, ele pode é, melhorar esse ambiente para que todos se sintam mais estimulados a produzir ali. Até porque a gente sabe que... É, um colaborador feliz ou um, um, um trabalhador feliz, ele acaba se dedicando mais à sua carreira, à sua profissão e, e conseguindo melhores resultados nessa perspectiva, né? Dicas importantes, né? Hoje nós conversamos com a psicóloga, mestre em estudos de cultura contemporânea, Anne Rodrigues. Muito obrigada pela obrigada participação. Obrigada a você, Brigida.